Mês de abril é mês de aniversário por aqui. E sabe quem é que vai ganhar presente? Claro, você! Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Se você acompanha, já deve ter visto que lá no finalzinho, no rodapé do blog... Você encontra uma caixinha onde a pessoa pode se inscrever, colocar o seu nome e seu e-mail para receber o um informativo semanal do blog. Então, esses leitores que gostam do conteúdo do Mulher Mais de 40 e que se inscreveram lá, eu vou sortear uma pessoa para presentear. É uma forma que eu tenho de agradecer a todo o acompanhamento, a todo mundo que está sempre reconhecendo o trabalho do Mulher Mais de 40. Esse informativo é enviado semanalmente. E ali eu coloco todo o conteúdo que eu abordei durante a semana para você ler com calma no momento que você estiver mais relaxadinha. Ir lá e fazer um compilado com as novidades que mais te interessar. Se você ainda não se inscreveu, gostaria de se inscrever e de participar desse sorteio que eu vou fazer, é muito simples. Eu vou deixar no box de informações o endereço do blog, mas olha, é super simples. www.mulhermaisde40.com.br. Você entra lá, vai até Lá no rodapé você vai encontrar uma caixinha aonde você vai se inscrever. Então lá você vai colocar o seu nome e o seu e-mail. Assim eu vou conseguir cadastrar você e semanalmente você vai estar recebendo o um informativo. A partir daí você já vai estar concorrendo a ganhar um kit de maquiagem. Quais serão os produtos que eu vou estar tá mandando pra você via correio. Você precisa ser residente no Brasil. E você fica atento ao seu e-mail, porque eu vou fazer o sorteio no dia 28 de abril. E vou divulgar nas redes sociais. Mas a resposta tem que ser através de e-mail. Bom, vou te mostrar agora o kit que vai ser sorteado. O kit é composto por essa esponjinha aqui. Da Ruby Kisses. Ideal pra você fazer aplicação de corretivo. Vai ter também essa sombra da Eudora. É uma sombra em bastão. Olha que cor linda. Ela é nessa cor aqui. Cobre. Da Eudora. Um lápis nude da Luizance. Vai ter também esse duo de blush. Um batom da Dylos. Num tom rosa envelhecido, o nome dele é Fantasy. Esse aqui, ó. Um batom mais um tom vermelho, um vermelho mais puxado pro o marrom, que é da Invicta. Esse fixador de maquiagem da Charme. Um demaquilante líquido da Luzance. E para finalizar, esta palheta com 48 cores da Lusance queria lembrar vocês que todos os produtos são lacrados eu nunca usei, estão dentro do vencimento então assim, produtos que você pode usar com tranquilidade na hora do sorteio eu vou verificar se a pessoa sorteada é inscrita aqui no canal mulher mais de 40 se ela for inscrita vai levar um brinde surpresa então é isso olha não deixa de participar não deixa de ir lá se inscreve no informativo se inscreve aqui no canal mulher mais de 40 e olha dia 28 eu vou estar fazendo o sorteio acompanhe nas redes sociais tô deixando aqui do lado para você ver todas as redes sociais do Mulher Mais de 40, acompanhe e participe. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o dia 28. Tchau, tchau!